Oi pessoal, beleza? Tranquilidade. Olha eu aqui. O professor André trazendo para você mais uma questão do Matemática Chata com regra de três composta, tá bom? Uma indústria tem 34 máquinas. Sabe-se que 18 dessas máquinas têm todas a mesma eficiência e executam certo serviço em 10 horas de funcionamento contínuo. Se as máquinas restantes têm 50% mais de eficiência que as primeiras funcionando ininterruptamente, executariam o mesmo serviço em quanto tempo? Né? Pessoal, se vocês quiserem pausar o vídeo e executar essa questão, fiquem à vontade pelo tempo que vocês quiserem e depois vocês visualizem a resolução, beleza? Tranquilo? Ou então, continuem assistindo. Muito bem, vamos lá. É, são que? São, são 34 máquinas. Sabe-se que 18 dessas máquinas têm todas a mesma eficiência e executam sete serviços em 10 horas de funcionamento contínuo. Aí vem bem, se as máquinas restantes têm 50% mais de eficiência, então as outras máquinas são muito mais eficientes que as 18. São 34 máquinas, certo? E 16 delas são mais eficientes do que as 18 que fazem 50%, tá? Então vamos lá para a máquina, né? Eu vou colocar aqui as 18 que fazem o trabalho em, vamos dizer assim, em 100%, tá? Então aqui, ó, durante quantas horas? Durante 10 horas, né? Durante 10 horas, vou colocar a capacidade de 100%, igual a 1, beleza? E eu vou colocar aqui as outras 16 máquinas. Elas, eles querem saber qual o tempo, né, que elas vão efetuar todo o serviço, né, o serviço, e tem aí 50% a mais que as primeiras 18 máquinas, então é 1,5 que é 150%, beleza? Então vamos lá para o joguinho das setas. Então 18 máquinas trabalham aí 18 horas, 10 horas, né? 18 máquinas trabalham 10 horas para efetuar um serviço. 16 máquinas, elas vão fazer o serviço em quanto tempo? Ora, se 18 faz em 10 horas, né? Então 16 vão fazer no número maior de tempo. Então é inversamente proporcional, beleza? Ora, se 18 máquinas, ora, se em 10 horas, né? Se em 10 horas fez -se o serviço com a capacidade de 100% com a capacidade de 150% vai se fazer o serviço num tempo menor, né? Num tempo bem menor. Aumentou a capacidade, o tempo vai ficar menor. Então também aqui é inversamente proporcional, beleza? Vamos lá, resolução 10 sobre x será igual aqui a inversamente proporcional, beleza? Deixa eu ver aqui. Pronto, eu tento tendo aí 16, né? Aqui 18 sobre 16. É inversamente proporcional. Vai ficar aqui como 16 sobre 18, que, simplificando, vai ficar 8 nonos, ok? dividi tudo aqui por 2, ó. 8 nonos, beleza? E aqui, também inversamente proporcional, 1,5 sobre 1 é igual a 1,5, beleza? Tranquilo? Então, gente, a gente vai pegar e aqui 10 sobre x, a gente vai implicar aqui 10 sobre x, isso será igual a 8 vezes 1,5, vai dar 8 vezes 5, 40. 8 vezes 1, 8, com 4, 12. Então, 12 sobre 9. Vou pegar o 9 multiplicando o 10. Vou passar multiplicando o 10, que vai dar 90. É igual a quê? A x vezes 12, 12x, beleza? E agora, eu vou dividir 90 por 12. Vou passar o 12 dividindo 90. Implica aqui que 90 sobre 12 é igual a x, eu simplifico aqui por 2, vai dar 45 sobre 6. Então, aqui é 45 sobre 6, igual a x. Simplifico aqui por 3, vai dar 15 sobre 2. Implicar 15 sobre 2 é igual a x. E 15 dividido por 2, isso vai implicar que x será igual a 7,5. 7,5 o quê? Minutos, ok? 7,5 minutos? Não, 7,5 horas. Ele está pedindo em horas, né? Então, 7,5 horas, ok? Mas, professor, é 7,5 horas mesmo? Ver bem, eu tenho aqui que 7 mais 0,5. Eu tenho 7 horas e 0,5. Eu vou pegar esse 0,5 multiplicar por 60. Vai dar 30, ok? Então, isso é igual a 7 horas e 30 minutos, Tá? Essa é a resposta. Então, a, as máquinas, né? As máquinas, 16 máquinas, elas farão serviço em 7 horas e 30 minutos. Beleza? Tranquilo? Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E claro, se inscreve aí no canal, só falta você. Espero vocês lá no próximo vídeo, beleza? Tchau, tchau.